Então, hoje eu vou dar uma dica para vocês Este software online Chamado CodePen Ele tem um, uma função bem interessante Para quem trabalha com Design web Ou até programação web De pequenos elementos, assim, de interface Porque ao invés de você ficar Enchendo, entulhando seu HD com lixo Para fazer pequenos experimentos como um comportamento de um botão um comportamento de uma animação para o um menu ou qualquer outra coisa ou qualquer até mesmo testes complexos ao invés de você encher de vários arquivinhos o html o css, o javascript, o CoffeeScript, tudo em pastas para encher seu hd de coisas sem você nunca mais saber onde ela vão estar, aquelas, aquelas informações todas você pode simplesmente entrar no CodePen. E ele já tem um pequeno ambiente preparado para você fazer toda essa edição sem fazer essa sujeira toda, sem ficar perdido naquela zona que vai ficar seus arquivos. Ele, inclusive, tem várias galerias bem interessantes, já com vários projetos de outros usuários. Você pode pegar como base, você pode dar o fork no seu no código aprimorá-lo e nessa parte ele funciona até com uma bela redezinha social de código você pode ver o código dos usuários Ele também tem o modelo profissional que eu não cheguei a testar aquele profissional ele já oferece compartilhamento múltiplo, você pode trabalhar com mais pessoas aí no final das contas você vai usar mesmo para fazer pequenos elementos Aqui, aqui tem um formulário de login para teste com animação, olha que um criar uma conta nele bem simples e também criar um novo pen simples, também. basta vir no seu íconezinho de usuário e clicar new pen este é o ambiente do code pen você tem algumas configurações extras aqui conforme você achar mais esteticamente agradável para trabalhar Bom, vejamos aqui temos o nosso editor para colocar o HTML Você pode ver que, à medida que eu vou digitando, ele vai atualizando em tempo real Não tão real, claro, mas o suficiente para você poder trabalhar adequadamente eu Ainda não tem o outro completo ou pelo menos deve ter no profissional eu não sei dizer mas acho que futuramente nós teremos um essa é opcional vamos jogar aqui o painel é uhum. uma bortinha vou ver aqueles efeitos do CSS bonito, né? De fonte mais adequada isto e você pode ver que é tudo bem organizadinho é rápido de usar é simples não precisa ficar salvando arquivo o tempo inteiro nem nada precisa ficar abrindo o navegador e agora aqui é uma coisa bem interessante essa parte de programação mesmo ele nos oferece uma gama bem enorme de trabalho ah, e aí, me esqueci de avisar tanto para as opções de html como CSS, também temos as opções o hml, markdoll, cgit, slim esse hml já segui, a estudar um pouco dele todos esses aqui são sintaxes mais simples de trabalho para html o markdoll eu uso direto no github até é que se você for um githuber você também pode usar esse code pen para montar seus... seus... readme ou qualquer outro arquivo do github que o markdoll, o github lê é automaticamente mesma coisa vai servir para o css e tenha outras linguagens de automação de css se não me engano, esse SASS aqui ele é usado no Hubble rails realmente são linguagens que aprimoram muito o trabalho com css já incluindo repetições de estilos e outras coisas que você faz automaticamente mas fica para outro tutorial voltando aqui você pode escolher o modelo de trabalho que você preferir como eu sou muito orientado ao objeto e também opcionais de adicionar uma biblioteca comum aqui desde o dojo até o GCAR e prototype e opcionalmente você pode dar o um caminho para uma outra biblioteca normalmente eu aponto as bibliotecas adicionais coloco na Dropbox e marco aqui esta opção auto run ela é bem interessantinha, você deixa ela marcada você não faz nada, mas para quem está programando ela é bem inconveniente em certas horas o sistema executar um software só que você parou de digitar somente quem faz LUP sabe muito bem que isso dá um grande problema, então é sempre bom deixar desmarcada então, vamos lá Temos nosso código Sync script Como eu disse, eu sou bem orientado a objeto. Título da nossa arranharia. Janelinha, Eu vou fazer uma bobeirinha aqui só para mostrar. Criar uma função nessa classe que vai receber o no nosso ponteiro do mouse que tem que ser usada a seta dupla seta cheia Quando você vai usar um evento aqui O ideal é fazer esse... uso da classe... Da, da chamada com a seta cheia Vamos lá... Vamos ver se isso aqui está funcionando Só para testar Para testar de uma forma adequada Vou fazer uma coisa aqui Vou habilitar no Google Chrome ferramentas do console de javascript eu já está configurado para aparecer no lateral aqui eu gosto de usar o codepen desse formato quando essa função for chamada ela vai exibir no meu console a posição x clicada agora vamos inicializar né? inicialização comum da de e assim e vão rodar. Qualquer okay, erro se tivesse algum erro aqui o próprio Code Pen já informaria a partir do momento que eu salvasse ou clicasse em run mas ele mostraria apenas os erros de sintaxe os erros em tempo real da execução são mostrados pelo depurador do navegador já está funcionando filho. Vamos, por exemplo, criar um erro aqui artificial, viu? Eu acabei de criar um erro artificialmente, coisa de propósito. Ele bem e dá esse aviso. Ele faz isso para erros de sintaxe simples, né? Unexpected positive. Mas mais para você corrigir o erro. Para seguir com o seu programa. E ele vai estar operando. Um, 200, 100. Um, 3 200 também na altura. Opa. Simples, é só um, uma bobeirinha para caso eu clico eu movo a janela Como a gente gosta de ó, me fez bastante depois de um tem aparelho esse profissional né Vamos lá corpo nós colocamos Uma bonita aqui Ah, outra dica aproveitando Quem não está familiarizado com cores Essa anotação que eu estou usando aqui Estou usando um pouco de azul Normalmente vocês estão acostumados a ver isso 0000 é a mesma notação que eu acabei de pôr O que acontece é que você pode abreviar Quando os números se repetem Então... Isso aqui já é o bastante E esse é a função dele Tudo bonitinho Ao salvar sua pen Você tem já a opção de... Vou dar os nomes a ela certinho tutorial Pen. a tag é bem interessante é quando todo mundo vai conseguir encontrar o seu projeto Sim isso é bem útil porque aí você pode ter um certo status no, se for bem avaliado no code PEN. Serve como currículo. Antes se me esqueça um Ctrl S também salva sua PEN Bom, é isso espero que tem ajudado vocês a descobrir mais uma nova ferramenta que vai auxiliar bastante e até o próximo.